Viva amigas, pronto, já fiz deste lado, pus os pontos baixíssimos, vim até este lado. Chegando aqui, temos que fazer um ponto alto daqueles 100, 3 correntinhas. Portanto, vamos contar aqui, 1, 2, 3, para entrar na mesma distância. Vamos puxar esta laçada para dentro. Vamos passar esta linha aqui. Agora aqui tiramos a agulha e vamos fazer isto. Vamos entrar por aqui, pois. Entramos por baixo, assim, por baixo. E fazemos aqui duas laçadas. Para que Para agora vir fazer um ponto alto que não tem as três correntinhas. Passamos por esta de fora. A laçada, aquela laçada que estava de fora. E agora terminamos a laçada. E está feito aqui um ponto alto. Top, não é, Bings? Ficamos com um ponto alto perfeito e agora vamos fazer tudo em pontos altos até ao fim. Está lindo, não é? Está maravilhoso.